Muito bem, muito bem pessoal, nós estamos de volta aqui com você, né? É, estamos de volta aqui com você com mais uma videoaula. Hoje podemos dizer, né, que é uma, mas é uma atualização, né? É uma atualização, pois essa videoaula nós já temos no canal, mas só que faz muito tempo, já faz praticamente uns dois anos e a plataforma atualiza aí o sistema de tempo em tempo, né? E aproveitando a oportunidade aí que nós estamos aí registrando aí a nossa rádio aqui em São Sebastião do Paraíso, vamos atualizar como você adicionar é, a sua rádio no Radiosnet na plataforma rádiosnet tá bom? É, um abração aí para você nos assistindo, é, você não esqueça de se inscrever se você não for inscrito e deixar o seu joinha aí também para nos ajudar, né? Compartilhando esse vídeo também, né? É, para você que é do ramo, você que trabalha aí com rádios é, na internet, e, e esta plataforma Rádios Net, é uma das melhores do mundo, do mundo, tá bom? É, é necessário que a sua rádio tenha cadastro no Rádios Net, senão ela não vai crescer, não vai para frente, tá bom? Muito bem, www.radiosaudadedosertão.com é o nosso endereço na internet, né? www.radiosaudadodertao.com. Ficou pronto hoje o registro. Vamos aproveitar e fazer o cadastro no RadiosNet para você dar uma olhadinha como funciona. Vamos lá então. Vamos localizar o site aí da plataforma, né? É da plataforma RadiosNet. Aos amigos que já, já trabalham conosco, né? Você que já trabalha conosco, você que tem cadastro no nosso canal, você que trabalha com as melhores do Brasil, né? Vai aí, né? É, vai aí, quando você precisar aí adicionar no Radiosnet aí, né? Preste muita atenção nessa aula, tá bom? Vamos lá, Radiosnet, vamos para a plataforma, é, mostrar para você como que nós fazemos, né? É, vamos colocar aqui Radiosnet para localizar a plataforma direitinho isso agora Radiosnet eu acho que é essa aqui se eu não estou enganado que a gente precisa entrar é exatamente é essa aqui ó você vai entrar aqui na plataforma Radiosnet eu quero adicionar uma rádio então vamos lá vamos entrar. Nessa abinha aqui você vai clicar adicionar rádios. Está vendo aqui? Isso aqui é uma propaganda desse, você sai fora, não tem nada a ver com a gente. Pronto, primeiro passo aqui, né? É, é, muita atenção, para você que quer adicionar sua rádio no Radiosnet, é necessário um domínio pago, professor. É necessário. É necessário porque é muito milagre a, o rádiosnet aprovar. É um cadastro com domínio, é, o domínio gratuito, viu? Tem de ser pago para ser aprovado, tá bom? Vamos lá. Vamos, é, a nossa rádio é uma rádio web, tá? É, você tem de é, registrar ali. Não registre, se é web, não registre como FM, pois vai dar Gaio depois, né? O Radiosnet ele, ele rastreia você para ver se realmente é uma FM registrada aí na sua região. Se não for, eles mandam na Anatel aí. Cuidado, hein? É, deixa eu ver aqui, aqui algumas explicações, que eu já sei como é que é aqui, né? É, outras mais e tal, tal. Clicando aqui. Aqui, pronto. Vamos lá. É, qual que é o nome aqui? É O nome é o meu, né? Meu nome de batismo. Você que já me conhece, não, não, não repara. Esse é o meu nome verdadeiro. Tá. Qual é o seu vínculo com a rádio? Eu sou o dono. né? Tá. É, cadastro, terceiro passo para o cadastro. Vamos lá. É, o e-mail de cadastro é o Rede Saudade do Sertão. O quarto passo, nome da rádio. Vamos lá. É, rádio. Rádio. Saudade, saudade do sertão. Rádio saudade do sertão. Deixa eu ver aqui que colocamos mais alguma coisinha aqui. Vou colocar aqui no caso, né? Nós somos de São Sebastião do Paraíso agora, então vou colocar SSP. Pronto. A de saudade do sertão é SSP, o slogan já deve ter alguma coisa aqui. A, a melhor sertanejo do Brasil, vou colocar assim, né? Nós somos sertanejo gospel, mas eu não gosto de usar a inscrição gospel, né? Muito bem. É, a cidade São Sebastião. do Paraíso, do Paraíso vamos ver aqui se deu certo, São Sebastião do Paraíso, é isso é, no caso aqui MG, você vai colocar o teu estado e Brasil, né? O site da rádio nós já temos aqui, vamos lá no site, lá vamos copiar Eu vou ter de abrir de novo, parece que eu, eu dei uma fechadinha aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu capito ele aqui. Rádio soldado do Sertão é essa aqui, ó. Tá. O site da rádio é esse aqui. É só você copiar assim e colar aqui, né? evidentemente. rádio Saudade do sertão.com. O ícone, vamos buscar o ícone lá na tela. Nós temos aqui o ícone oficial da rádio. Aqui, ó. Isso. Pronto. E agora vamos lá para o link de transmissão, né? E-mail Saudado Sertão SSP, a melhor do Brasil, São Sebastião do Paraíso. O link de transmissão principal. Tá. Vamos lá. Agora você tem de lá no painel do, do stream onde você usa, né? É da empresa que você usa, no caso. Se você quiser trabalhar conosco, né, vai ser um prazer. É só você entrar em contato conosco. Nós temos sinal, né? Nós temos sinal para é, terceirizar para você, tá? Aqui é o nosso painel. Saudade do Sertão. Vamos colocar assim. E eu vou pegar o IP. O IP. Deixa eu ver aqui. Parcerinhos. É, eu vou colocar esse aqui, né? Deixa eu ver dados de transmissão. Vamos ver se é isso, tá, então primeiro nós vamos lá ó, eu errei o local né, primeiro se for um do Advanced Host, você vem aqui em dados de transmissão, você vem aqui em DJ ao vivo, não, FT não, Show de Cast, Administração, você vai copiar esse aqui ó, tá vendo? Pronto, copiou aqui. Você vai voltar lá né? onde estávamos. Estávamos, né? E vai colar aqui, né? 75, 14. Vamos ver se é isso mesmo. É. E depois você vai voltar aqui de novo. E vai pegar esse aqui, ó. Vai copiar esse aqui agora. Copia. Aí você vai voltar lá. Aqui nós temos aqui o. Transmissão geral. Nós já colocamos. Você abaixa um pouquinho mais aqui. Link alternativo. Você vai colar aqui. Tá? É. Segmento da rádio, vamos colocar aqui, vamos ver aqui o que nós fazemos. Eu vou colocar country e também, é, digamos aqui, eclética, tal, tal, tal. Eu, na realidade, né, é, eu tenho um modo de pensar diferente. O né? pessoal é né, a primeira coisa que eles fazem é colocar é, que é gospel, eu gosto de identificar minhas rádios, é, sempre como uma rádio que serve todos os povos, independentemente de religião, é né? por isso que eu nunca coloco Eu nunca coloco gospel, né? deixa eu ver aqui, ambiente, vou colocar aqui ambiente, pronto, e ambiente, tá ótimo né, tá, vamos lá descer mais um pouquinho, atenção, você para cadastrar seu contato, tal, tal, de uma emissora, configura posse da biológica e tal, isso aqui é algumas orientações, né? WhatsApp da rádio, aqui, e-mail de contato, é isso aqui, tá o que é mais aqui? Deixa eu ver aqui, você, tal, tal, omitir, público informações extra, tá. informações extra, vamos colocar aqui, por gentileza, gentileza, peço Por que, que eu coloquei aqui, gostaríamos da sua parceria? Porque Rádios Net, gente, Rádios Net é uma parceria. né Você faz o cadastro aqui e eles simplesmente eles vão analisar seu cadastro. Se for é, viável eles, eles, eles, eles aprovar, eles pegam a sua rádio. Agora, se eles acharem algum defeito, eles não vão aprovar. Né? Então, por gentileza, peço que nos adicione, pois gostaríamos de, da sua parceria. Muito obrigado. Bom, tá, vamos lá descer mais um pouquinho aqui para ver o que, que é isso, né? Deixa eu ver aqui, Instagram, passo tá, confirmação, termos de aceitação. Instruções e observação. sua parceria pronto, agora acho que está tudo preenchidinho, né? Você pode ver. As, as principais partes que nós preenchemos, né? Deixa eu só ver se falta alguma coisa. Tá tudo ok. Site, tudo mais. Dados da rádio. secretário tudo mais, tudo mais. Ok, ok. Confirmação, clicando. Beleza, acho que é só isso. Aí é só você enviar. processando tá, divulgue e cadastro enviado com sucesso é, estaremos em contato com você em breve, para agilizar o processo, segue abaixo os banners de consolidação de parceria, esses banners é essencial gente, você precisa ter esses banners no site né, é esses banner aqui um deles você simplesmente vai Copiar esse código aqui, copiar, vai abrir o seu site que você usa e colar no seu site, né? Na outra aula, um monte de gente perguntando onde é que se colava esses banners. Mas eu expliquei, né? O problema é que o pessoal é, assiste às aulas e não presta atenção. Você, praticamente, você escolhe um desses banners aqui, copia... Abre o teu site, que é necessário ter um site, né? A pessoa se faz, tem hora que se faz de bobo, né? É, tem pessoas que chegou até a perguntar para mim é, se precisar ter um site para ter uma rádio. Meu Deus do céu! Você precisa ter um domínio registrado, né? É, você copia, cola lá dentro do seu site e pronto. Aguarda é, simplesmente que eles vão entrar no teu site para dar uma olhada lá e ver se aprova o teu cadastro. Tá bom? Gente... É isso aí, né? Mais uma vez, aquele abração para você que nos assiste, que é, nos dá o privilégio aí da sua companhia, né? Praticamente cada vídeo, cada aula que nós é, fazemos, né? Ou filmagens. Deixa seu like, se inscreve e até a próxima vez, tá bom? Aquele abraço, que Deus abençoe!